Rolamento. Próximo. Pressão com os dedos polegares nos pontos BP6 e BP9. BP6 e BP9 são aqui, ó. tem um músculo da patata da perna no começo do músculo e no final do músculo, na lateral da perna. Próximo. Sim. Pressão com as palmas das mãos da região longo sacro até os pés. Também é desta forma, quando você está aqui, você vai poder pressionar o BP6 e o BP9 e fazer a pressão da fossa da região longa sacra, tá? descendo por toda a perna, passando pela panturrilha e chegando até os pés. Por isso que é importante a sua perna aqui, para não forçar o calcanhar da pessoa desta forma. Próximo. <risos> empurrão abrindo com os polegares sovado em toda a sola do pé. É, aí agora a gente vai passar da perna que a gente puxou a energia para cá certo? Nós vamos passar da perna pros pés e aí nos pés é feito o um empurrão abrindo qual que é o próximo? É. Amassamento com polegar amassamento com polegar na, na, na base, base de cada dedos. dedo. Aí é feito